Shalom, o poder curador do perdão. O perdão, meu irmão e minha irmã, é a única alternativa que pode deter o ciclo do ódio, da culpa e da dor. Mas o que é então perdão? Como definir o perdão? Neste artigo, neste vídeo, neste devocional vamos explorar algumas definições sobre o que perdoar, baseado na história de José e seus irmãos. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, que tinham inveja dele. José sofreu muito no Egito, mas Deus o abençoou e o colocou em uma posição de autoridade. Anos depois, ele reencontrou seus irmãos que precisavam de, de sua ajuda para sobreviver à fome que assolava a terra. José poderia ter se vingado dos irmãos, mas escolheu perdoá-los e abençoá-los. Como José conseguiu perdoar os seus irmãos? Como é que ele entendeu sobre o perdão naquela altura? Perdoar, meu irmão... É reconhecer que só Deus tem o poder O direito De julgar José disse aos seus irmãos Porventura sou eu Deus Estou eu no lugar de Deus Para vos julgar Ele sabia Que só Deus Era o juiz supremo E que só Deus uh, Deveria julgar Ele não deveria usurpar esse papel Esse lugar de Deus Ele confiou que Deus faria justiça no tempo certo e da maneira certa. Perdoar então, meu irmão, é desativar dentro de nós o mecanismo de violência que existe dentro e fora de nós. A violência gera violência. E se não perdoarmos, entramos em um ciclo vicioso de ódio e vingança. José escolheu romper esse ciclo e não retribuir o mal com o mal. Ele preferiu a paz ao invés da guerra e do ódio. Perdoar, meu irmão, é reconhecer as próprias imperfeições, falhas e pecados que também temos. João capítulo 8, versículo 7. Porque os fariseus desistiram de apedrejar a mulher que foi pega em pleno ato de adultério. Por que, é que eles desistiram? Porque Jesus os confrontou com a sua própria pecaminosidade. Eles perceberam que não eram melhores do que aquela mulher e que também precisavam de perdão. José reconheceu que ele não era perfeito e que também tinha pecado. Contra Deus e contra os outros Ele não se colocou em uma posição de superioridade moral sobre os seus irmãos Perdoar é ser grato a Deus pelo perdão recebido através de Jesus José sabia que ele tinha sido perdoado por Deus muitas vezes E que isso era um presente merecido Era graça da graça divina Ele não podia ser ingrato com Deus e negar o perdão aos seus irmãos Ele entendeu que perdoar é uma forma de adorar a Deus E agradecer pelo seu perfeito amor revelado a si Perdoar é repetir com o próximo, com o outro Com o ofensor, o gesto de Deus para conosco Deus nos perdoou em Cristo quando éramos seus inimigos, está em Romanos capítulo 5, versículo 8. Ele nos amou primeiro, João, primeiras de João capítulo 4, versículo 19. Ele nos reconciliou consigo mesmo, 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 18. Ele nos adotou como filhos, Efésios capítulo 1, versículo 5 Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, Efésios capítulo 1, versículo 3 José imitou a Deus a perdoar seus irmãos, ao amá-los, ao reconciliar-se com os seus irmãos ao tratá-los como família e ao prover para as suas necessidades. Perdoar e oferecer amor quando não há motivo para amar. O pai do filho pródigo, grande exemplo. O filho pródigo desperdiçou a herança do pai e ofendeu profundamente o pai. Ele não merecia nada do pai, mas o pai o recebeu de volta com amor e alegria. Ele lhe deu um abraço, um beijo, uma roupa nova, um anel uma sandália e uma festa. Ele lhe restaurou a dignidade e a honra. José fez o mesmo com seus irmãos, que não mereciam seu amor, mas receberam sua bondade e generosidade. Perdoar é manter abertos os canais por onde flui a vida, meu irmão. Este texto foi inspirado do texto do pastor Josué Gonçalves, Todo mérito, todo direito é, in, intelectual é, é dado ao pastor Josué Gonçalves. Ficamos aqui então hoje. Deus abençoe a todos de forma grande e tamanha, em nome de Jesus. Shalom.